Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe seu corretor do Brasil, né gente? Quem sabe o corretor dos seus sonhos? Hoje eu estou no condomínio Reserva do Lago, Nova Santa Rita, gente, um condomínio novo, apenas, vamos dizer pronto assim, um ano e meio, dois anos mas um condomínio com bastante privilégio, por quê? Porque é um condomínio muito querido do pessoal aqui, tem mais de 100 casas já sendo construídas nesse condomínio, e hoje eu vou te mostrar essa oportunidade, um sobrado mobiliado e decorado, 257 metros quadrados, são quatro suítes, gente... Todas as suítes têm sacada. Nós temos aqui um home office, um living maravilhoso, amplo, lindíssimo. Eu quero que você venha comigo para a gente conhecer detalhe por detalhe desse sobrado maravilhoso que está com ótimo preço aqui no condomínio. Vamos lá? Aí pode cortar esse aí, tá, Gabriel? Beleza. Então, gente, olha só. Aqui na frente nós temos já um paisagismo. Aqui nós temos... Algumas plantinhas aqui, nós temos mais paisagismo aqui, aqui nós temos as dormentes de entrada, abrigo para dois carros, rampinha toda pronta, a fachada da casa tem revestimento de pedra-ferro ali e ali, tá gente? É colocada pedrinha por pedrinha, mão de obra e material muito qualificado para fazer isso. Aqui nós temos algumas arandelas com energia solar, fica lindíssimo isso aqui de noite. Aqui o abrigo para dois carros, tá gente? As aberturas da casa são todas de alumínio anotizado, tá gente? Não tem problema de manutenção. Aqui na entrada da casa nós temos tipo um hall de entrada, um hall de espera. Olha só que legal isso aqui, gente, ó. Para você receber a sua visita, ficar esperando aqui, tomando aquele cafezinho, sentar aqui. Aquela conversa no final da tarde. Um espelho aqui MDF, ali nós temos uns ripados com LED também, lindíssimo. E aqui à minha direita já para começar, hoje todo mundo quer trabalhar em casa Então aqui nós temos um home office para você, né, se for no meu caso, fazer o meu estúdio <risos> Eu tenho um estúdio em casa, aqui você pode fazer o seu escritório, gente, ó Os móveis já estão todos prontos, tem prateleira aqui também Atrás de mim aqui tem um lavabo, ó, o seu cliente, a sua visita, né você vai atender, pode já usar o lavabo aqui, gente, ó, lavabinho também, espelho redondo, aqui é travertino, porcelano olha que legal, esse torneiras todo branco, gente, ó ó, quente e frio quente e frio, caso tenha um comando uh, aqui, gente, piso porcelanato é 80 por 80 polido, imitando cimento queimado, olha o tamanho dessa área social aqui, gente, ó Cozinha integrada com a sala de jantar Sala de jantar totalmente integrada com a sala de estar E todo esse ambiente integrado com a varanda Para os fundos da casa E nós vamos explorar Vou te mostrar detalhe por detalhe Na entrada aqui gente ó, Olha que corredor bem largo Na entrada o corredor Todo ele revestido com papel de parede Olha, Até aqui gente ó, É azulejo Até onde não precisaria no caso né? Olha o tamanho da área de serviço Antes de nós começarmos a ver o living aqui gente Olha o tamanho da área e aqui, tá, gente, a gente tem um acesso, aqui o junker da casa, nós temos um acesso para a rua, e esse acesso, olha que legal, ó, tudo colocado aqui o brise de alumínio até lá em cima, para esconder aqui a parte dos gás, da, da máquina aqui, né, do gás da casa. Aqui, gente, eu quero te mostrar, olha só o detalhe, tá, gente? Aqui a cozinha ela é bem espaçosa, inclusive a geladeira tá vindo, vai ser entregue com geladeira, mobiliado, decorado, não sai nada da casa Geladeira vai estar tá aqui, fogão cooktop, torre quente, forno, micro, bastante armários aqui gente, ó Eu vou abrir para você uma ideia, ó, gavetão Aqui nós temos armário embaixo do cooktop, o gás seria é central, vindo da rua Já com exaustor aqui também churrasqueira, eu vou te mostrar, é maravilhosa, autômoda, vamos dizer assim, né, só bota a carne ali, ela praticamente faz tudo sozinha, aqui nós temos a sala de jantar integrada aqui, gente, ó, ao espaço gourmet, são seis, oito lugares, a mesa grande, as cadeiras, gente, a cadeira novinha, bem estofada, bem macia, maravilhosa, depois eu vou sentar aqui para tomar uma água, ó, aqui, falando em água, gente, uma torneira também, Monocomando, ó. olha que legal isso aqui, gente ó. Você pode deixar ela assim Ou pode puxar ela aqui ó, Para fazer aquela lavagem Na sua pia Hoje não é o dia que eu vou cantar para vocês Mas está quase chegando o dia Só falta vocês compartilharem e comentarem Com a música <risos> Ah, e comprar casa Só isso, né <risos> Ó, Aqui, gente, a é churrasqueira Então, o que eu falei para vocês Aqui nós temos uma chapa com coco topzinho. H, tá bom, gente? Olha que bacana aqui, gente, ó Isso aqui é o controle que vai ser colocado na parede ali Pra você ligar a churrasqueira, tá? Opa Não é esse aqui, esse aqui é das venezianas Opa, opa, quase deu o tilt aqui, ó Subindo lá em cima Vou brincar de descer Subindo <risos> Tá, gente, então Vamos achar, então, um controle não Sei Se é com controle ou é com um botão Normalmente é um botãozinho que gira aqui na churrasqueira ah, ele tá aqui atrás, gente, ó, vou apertar aqui, ó, aqui, ó, você consegue ver? Aqui atrás, Sim. ó, olha que legal, gente, tá com pressa, acelera a carne, a visita não, che não chegou? Deixa devagarinho, <risos> gente, essa linda casa tá vendo, o preço tá ótimo, deixa eu falar pra você do preço, tá? 1 milhão e 800 mil reais, o proprietário tá bem interessado em vender, ele parcela, ele estuda baixar o preço, ele pega carro, estuda imóvel de menor valor, tá bom, gente? Aqui, meu cara, então a gente viu a sala de jantar, aqui nós temos uma ilha praticamente ó, toda de São Gabriel Preto, nós temos aqui uns lustres maravilhosos, aqui nós temos muito espaço para você, ó, aqui um balcão, aqui as gavetas, o gaveteiro, aqui mais armários... Nós temos, além desse aqui, toda essa parte de armário aqui embaixo que eu não abri. Aqui para você colocar o paninho de prato, ó, puxa aqui, ó. Olha que legal, gente. Novinho, zero bala, tudo funcionando 100%. Aqui a sala de estar, deixa eu te mostrar. Um sofá aqui, dois lugares, mais uma poltrona, a lareira, gente, olha só. Eu fui, eu pensei errado, na verdade. Vamos botar lenha aqui, olha que legal, bota a TV em cima. Mas olha só, a lareira ela é agasmo, cara Não sei se você queimar lenha Bota o televisor em cima, bota ali embaixo Olha que legal aquele quadro em cima ali, gente, ó Bacana, né? Aquela veneziana lá e essa daqui também, gente, ó Tem espera pra automação Essa aqui é automatizada Aquela ali é manual, tá? Mas também tem espera pra ser automatizada Aqui, vem cá, eu quero te mostrar a varanda aqui atrás, gente Olha esse detalhe aqui com as vigas em concreto, ó Bacana né gente Aqui tem espaço para você colocar uma piscina se quiser O jardim aqui tá bem bonito, bem grande Olha só gente, aqui tem muitas arandelas na volta Uma, ali nós temos duas, três, quatro, cinco Mais aqui no corpo da casa seis Deixa eu te mostrar aqui atrás uh, Tem um chuveirinho já aqui gente, ó para você, se você precisar colocar uma piscina para lavar os pés antes de ir e ali, meu cara, aqueles dois negocinhos ali atrás, tá? O que acontece? Aquilo ali é um sistema de alarme por infravermelho. Passou alguma coisa pra cá, o alarme dispara, mas pode ficar 100% tranquilo. É um dos condomínios com mais segurança que tem na região, tá bom, gente? Nós estamos falando do Reserva do Lago, é um condomínio novo. Não é um condomínio perto de grandes. Eu digo perto assim, tipo... Perto de vila, perto de alguma coisa Perto de, de onde tem esses índices de criminalidade Não, é um condomínio novo Um lugar tipo mais afastado Mas nós estamos falando de 15 a 20 minutos Até Porto Alegre pela BR-448 Você acessa agora a nova BR Tá bem pertinho do condomínio aqui E gente, vamos falar a verdade 1 um milhão e 800, um sobrado de 4 suítes Pega carro, pega imóvel, parcela Mobiliado, gente decorado, é, é barato demais, vai dizer pra mim, é barato demais, aqui nós temos o quartinho de jogar, joga tudo aí, <risos> eu vou te mostrar, mas ele tá, ó, tá com alguns materiais ainda, ó, a casa recém ficou pronta, casa nova, nunca habitada, zero quilômetro, cheirinho de nova, agora vamos conhecer os dormitórios lá em cima, tá bom? Vem cá comigo então, então a gente já viu tudo aqui embaixo, olha só a escada gente, ó, que linda essa escada toda de São Gabriel preto, com iluminação aqui, gente, papel de parede aqui do lado também, ó, com irmão de aço inox escovado, aqui nós temos vidro, aliás, a casa, ela é frente norte, ótima posição solar, muito boa, bem iluminada, bastante sol, inclusive, olha que tempo louco, nos últimos dias, eu tenho gravado vídeo, e eu tenho falado para você que está frio, em torno de 10, 15 graus. Hoje está fazendo 30 graus. Olha que tempo maluco. <risos> 30 graus aqui no Rio Grande do Sul, gente. Aqui em Canoas. Nova Santa Rita, né? Próximo a Canoas. O que eu quero dizer isso para você? Às vezes os tempos, os tempos também dão uma loqueada, não é só as pessoas. <risos> não se preocupa, domingo já vai voltar para 10 graus. Nosso inverno aqui no sul é bem definido. O verão também é bem quente e o inverno é bem frio. Gente, olha só. Aqui é a primeira suíte, é uma demi suíte ou como não sei como é que chama na sua cidade, é uma suíte americana. É um banheiro para dois dormitórios. Olha que legal aqui, gente. Vamos abrir esse guarda-roupa aqui, vou te mostrar. Bom, bastante espaço aqui. Lá igual. Ali os cabeceirinhas. Acabou levantando ali. Aqui, gente, deixa eu te mostrar. Lembra que eu falei no começo do vídeo que todos Todos os dormitórios tem sacada? Olha só que legal, ó. Abrir aqui. A sacadinha aqui, pra você sentar aqui no finalzinho da tarde. Aliás, bem no final da tarde o sol vai bater aqui assim, ó. Aqui do lado é uma fazenda, tá, gente? O mais que você pode ter aí é um grito de vaca de vez em quando. Mas compensa com o canto dos pássaros, tá bom? <risos> Qualquer coisa, a vaca vai pro churrasco, né? <risos> ó, aqui então é o banheiro da suíte americana, da demi suite, tá? Aqui e aqui é a parte do box e do sanitário. Demi suite é isso aqui, ó. Tô atravessando o banheiro e já tô acessando o outro dormitório, tá? Se uh, eu posso estar tá fechando aqui, ó, e posso estar tá usando aqui praticamente exclusivo. Ou eu posso estar tá fazendo aqui um tomando um banho, fazendo número dois. E a outra pessoa pode estar tá aqui, ó Escovando os dentes, lavando o rosto Etc, etc Olha só, aqui então Seja bem-vindo ao segundo dormitório A segunda suíte Também tem uma sacada maravilhosa Sacada linda, bem espaçosa, gente Aqui nós temos um guarda-roupa Três portas também, cama de casal Aqui nós temos mais Uma mesinha para você botar o um note, ó Ali a espera para ar-condicionado Split, todo rebaixado em gesso é a cortina já também. Então você conheceu as duas suítes. O piso aqui em cima, todo ele é iluminado, tá gente? Aqui é o piso iluminado, para você poder caminhar de pé descalço, tá? Diferente na praia, a praia não tem muito porque com o tempo acaba soltando as emendas, os cantos, né? Porque na praia é mais frio, tem mais umidade, mais maresia. né? Então seja bem-vindo à primeira suíte aqui da casa independente, tá? Tem um banheiro exclusivo dela. Olha só gente, tamanho que tem aqui, esse móvel para você colocar aqui as suas malas quando chega da viagem, <risos> seu notebook para, no meu caso, né, quando para jogar a toalha quando eu vou tomar banho. <risos> a minha briga, não joga na cama, joga aqui. <risos> Tô brincando gente, olha só, você tem que obedecer a sua esposa, né? Olha só, aliás, ela que está escolhendo a casa para você pagar, né? Meu, irmão, meu amigo marido, olha só que legal gente aqui. Nós temos um móvel todo de melanina aqui, gente Olha que legal isso aqui Lá em cima a espera o ar-condicionado eu te mostrar aqui O banheiro Aqui o banheiro, gente, ó Da suíte, da primeira suíte, independente Já com móvel também, chuveiro a gás Aliás, a casa já tá até com gás prontinho aqui, gente Aqui, gente, o quarto é bem grande Deixa eu te mostrar aqui esse guarda-roupa Ó, aqui o cabideiro bem espaçoso, deixa eu te mostrar a outra parte, deve ser igual aqui também, não? ó, ó cabideiro, mais espaço para você colocar até sapato aqui, aqui nós temos umas luminárias, gente, olha que legal aqui, ó, e essa, e essa suíte, ela integra com a sacada junto com a outra, que nós vamos acessar através do outro dormitório, que é a suíte principal, então, seja bem-vindo à sua suíte principal, um condomínio reserva do lago, Nova Santa Rita, Gente, que quarto gigante, tá, gente? Uma cama de casal grande. Nós temos aqui a cabeceira toda de MDF com LED. Olha que bacana isso aqui, gente, ó. LED. Aqui dá pra colocar papel de parede se você quiser. A parede tá pedindo um papelzão de parede aqui. Olha só, ali tem um terraço eu vou te mostrar. Mais espaço pra você colocar no notebook aqui. Espaço pro ar-condicionado. Gente, desculpa se eu falo demais, mas eu quero te mostrar todos os detalhes, tá bom? Ó, aqui no meio, gente, ó guarda-roupa é igual, o outro também, tem as gavetas aqui. Aqui atrás de mim também tem as luminárias, gente, ó. olha que bacana, ó. duas tomadas. E aqui é o banheiro, e eu vou finalizar no terraço aqui. Ó. Aqui é o banheiro, gente, ó, dessa, dessa suíte principal, prontinho, com box, chuveira, gás também. E eu quero agora te convidar a você vir ver essa casa aqui com a gente, tá, gente? entre em contato com nós, olha o terraço lindo, entre em contato com nós proprietária é muito bom de negócio, bem flexível Posição solar norte, olha como tem casa aqui, gente Olha como tem casa em obra, então, nessa quadra aqui tem muita casa, então Olha só, gente, aqui E como você viu no começo do vídeo, no condomínio, é um condomínio pequeno, não é muito grande Então todo mundo vai se conhecer, o pessoal vai ser unido É um condomínio que tá começando, gente, é maravilhoso você começar a convivência num condomínio que deu certo desde o começo. É muito top. Além de você comprar um imóvel bom, barato, ter uma condição boa, você vai ganhar muito no valor, porque até encher de casa aqui, você já vai ter lucrado muito com imóvel. Gente, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você tem um imóvel para venda aqui em Nova Santa Rita também, ou em qualquer outro lugar aqui do Rio Grande do Sul, e quer que o imóvel apareça no canal, Contate o nosso e-mail, tá na descrição aqui embaixo, chame a gente, tá bom? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Deus abençoe seus dias, sua semante, dê saúde, paz, te dê sabedoria, te prospere, que você compre o imóvel da sua vida, tá bom? Espero que seja comigo, né? Muito obrigado, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.